no Centro de Referência em Formação e em EAD-CFOR e participo do Grupo de Pesquisa Educação e Tecnologia. Nessa disciplina, falaremos sobre as mídias, sua importância e aplicabilidade na educação à distância. Certamente, você já utilizou alguma mídia no seu processo de construção de conhecimentos. Pense um pouquinho. Consegue identificar... Qual tipo de mídia foi mais relevante para o seu aprendizado? Qual delas desperta seu interesse? Escolher uma mídia para um determinado conteúdo é semelhante a escolher uma estratégia de ensino para uma aula no curso presencial. No planejamento de uma mídia é importante considerar o objetivo didático, sua adequação ao conteúdo e ao perfil dos alunos. Essas questões precisam ser consideradas na identificação da mídia e na sua aplicabilidade, visto que o objetivo de utilizarmos mídias não é o de ilustrar o conteúdo. É possível utilizarmos as mídias como estratégias para diversificarmos os recursos educacionais na perspectiva de contemplar os diversos estilos de aprendizagem.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 Com certeza, a sua dedicação fará toda a diferença para a construção do seu conhecimento e do conhecimento dos seus colegas. Muito sucesso nessa jornada que se inicia!